gravando boa tarde meus queridos vamos começar aqui o vídeo em uma ladeira subindo vamos começar pra cima entendeu vamos <risos> começar pra cima hum, passei, passei, passei, passei vem bichinha nervosa amarelinha aqui a moto de nena o nosso mecânico? Nosso mecânico lá, ele, mecânico da XTZ, também da, da, da, da minha querida XR. Manja muito, manja muito. Recomenda pro Lucas. A moto ficou fila toda. que cara Quer dizer que o Lucão agora trocou, não foi? Saiu da intruda, tá agora de... Vezer 150, experimentando aí a nata do mercado. Produto novo, coisa fina. É... tô logo as ideias. Só quero andar nela depois que o motor estiver macio. Não quero ser responsável por focar o motor de ninguém não, viu? Motor focou, não é comigo não. Pra frente, viado, a gente bota pra descer. Eu percebi que essa twist aqui tem uma margem de erro no velocímetro e não é pequena, não é coisa assim de quase 10km. Aí o que ela tá marcando, você tem que reduzir um pouquinho porque só conversa. Porra, oh, bem linda aqui saindo aqui da região de Piragives Pirajá Vários mais dos corajosos E aqui abre a vaga no meio? Posso passar? Eu posso? Pode estrada você porra. Você não anda não quer deixar os outros andar Por tem guarda? Assim, guarda todo mundo parou, fica até sem jeito para passar sozinho. Vou passar sozinho. Vou passar sozinho. Porra, Eu sempre furo essa sinaleira, porque não tem porquê parar. Olha, siga meus bons. Até quando a Transalvador aqui eu tô passando esse negócio É aquela típica sinaleira que se a moto andar não interfere em nada Porque não é cruzamento, é... É a é junção... Ali, você entendeu? andar é, vem ao de cá, outro também por cá Então você a moto passar aqui no cantinho, tá de boa, não tem problema E ali... Não atravessando ninguém Bora. E agora? BR. O que a gente faz na BR? Tchê, tchê, tchê! Giro, 10 mil giro, passou. 110, 10 mil giro, chamou Ih, 120. Oh meu Deus, adoro essa marca! Minha só tem 5, meu Deus. Bora. Tem que ligado porque outro dia a Cruz Federal tava aqui escondida, diga-se de passagem, pegando o pessoal com a porra de um ginóculo novo que tem aí e pega a velocidade. Alivia um pouquinho. Chegou é? uh! o Chega! Tá bom demais! agora agora que a gente voltou pra cidade! E aí, curtiram? Ela tem uma, uma diferença enorme para a minha XTZ Não falo no o motor, mas é, configuração, regulagem Exemplo, altura de embreagem A minha XTZ é alta, ela é baixa é, Redução, diferente E assim, o fato dela ter a sexta marcha Às vezes me atrapalha Porque eu estou esticando, o motor está gritando o motor dá tá mais. Aí eu lembro da sexta marcha em gato. Mas várias vezes eu já me passei e esqueci de jogar. A sexta, aqui mesmo, dois a quinta. Então, isso, exatamente. E a sexta? Aqui você não vai chamar a sexta assim por nada, né? Agora o motor trabalhe muito mais suave, mais tranquilo Segura atenção, quinta Quarta Tá ótimo Quarta a oitenta Ô, amiguinho, quer que isso dê, Pode eu não Delícia! Porra, que delícia, cara! Provido pai de família, muito famoso. Agora esperemos o semáforo a ah, sinaleira. Opa, opa, opa, opa, vamos abrir? vem de chuva, mas são nuvens altas e muitas nuvens, então isso aqui é mais é mais cara assim de relâmpago vai relampejar o clima é típico né é. seco, abafado. Porém sem chuva. Até porque com a chuva fica úmido. Hein? O ruim é sempre assim que quando chove. Puta que pariu, véio, é dilúvio. Opa cá, amigo foi pra lá, deixa... Toda a sua desenvoltura, conheço esse pessoal. Ela tá com probleminha quando a rotação baixa demais, ela pum aí se mantém pelo menos em 1.500 giros. E a nova, a moto <risos> Ah, essas novinhas, meu Deus Meu Deus Eu até tive uma experiência Com a novinha que Meu Deus, meu Deus <risos> Esse mundo tá perdido velho. Caralho Ai, Eu não vou entrar em é detalhes do que aconteceu que foi muita frutaria Mas bicho Tá demais, mano, Tá demais Tem um colega que eu disse que eu sou a A imoralidade da mas <risos> Imagina Porra Grande Joey Joelso Que feio Joe, Que feio ele fala isso por conta do meu, meu histórico de, de, de festa, da minha formatura E outros eventos E sempre tem mulher, né? Sem mulher no meio e as mulheres fazem coisas que não são comuns. Bom, acho que vocês assim já entenderam, né? Que eu tô falando de festa gostaria. Bom, é isso. Traduzindo no bom português. Ele é evangélico, quer dizer, é cristão. Então, a visão dele é, é, é diferente da minha. Ele tem uma visão muito mais aberta, mais liberal. Então, eu sou barqueiro. Mesmo com retrovisor eu não uso. Hum, tenho costume. Mas confesso que ajuda. Principalmente em mudança de faixa. É, não vou dizer essencial, porque é só a prova de que ele não é essencial. Eu não uso. Eu não, não uso, uso. Mas, ajuda pra caralho. E aqui vocês vão abrir para passar? Abriu oh, Tá difícil aqui? Tá não E aqui, aqui, não tá fácil uau, uau, uau, uau. Hoje, hoje mais cedo me ligaram Para marcar uma entrevista de emprego Aí falaram que é uma empresa automotiva é... Internacional Óbvio, né? a maioria Quase toda Perguntou como era meu inglês, meu inglês Bom, meu inglês é de leitura né? Não, é... Não é de falar Eu tive inglês técnico E na cidade de Camaçari Ora Indústria automotiva Em Camaçari É a Ford então aí vamos ver, né? Se a gente se enganja na Ford, é pessoal. Na Ford, Ford. Oh, linda. Vamos regular essa embreagem dele, velho. Não dá para aguentar não. É muito diferente. Ó. Tem que parar e segurar no freio. É calma. Chegou aqui. Essa roda deve estar cheia agora. Bom, queridos, então é isso aí. Até o próximo vídeo. Já chegamos ao nosso destino. Boa tarde para vocês. Quem gostou do vídeo, curte, dá joinha, compartilha. Imprime os frames. Boa noite aí. Cada frame que pressa. Vem pra caralho. É dos <risos> zoando. Então é isso aí. Faça o que vocês quiserem. Vocês são livres. Um beijo, um abraço para vocês. E até o nosso próximo vídeo. Até mais.